Bye, peso, tudo tranquilo, tô de bolsa, eu tem que ir pra mais um vídeo, manos. E hoje, tô dando um rolezinho aqui de Challenger. De Challenger não, porra, toda vez confundo. De Dodge Charger Sketch Pack. Tá com seus 520 cavalos aspirados, se eu não me engano, esse carro também. Tá Tava a fim de dar um rolezinho de barca, a gente toca, então nada melhor do que um, uma barca americana, né? Então, chargerzinho aspirado. Tá, Faz o fechado. famoso Blizz acaba com tudo. Nossa, mas né? o tranço, como é que tá? Nossa, velho, mas né? o tranço tá parado aqui. Né? Não tem espaço pra eu passar porra. Se vocês quiserem jogar em topo, mano, vocês tem o link do aí na descrição com o Tramontina Club, o Discord do Tramontina Club. Tem um serverzinho de topo lá pra vocês jogarem. Então é só entrar aí no link da descrição e ser feliz. E o tranço também parar de novo, né? Que... E eu não vou esperar, eu sou impaciente. Hum. Ó... Ó, 250... Eita, o que é que eu quero viver? 260, 270... 287... Aí, 265... Lenta Acho que não vai passar muito isso Marcona, né Poxa, eu o trem preto ali, velho Me... hum, Boa, o trânsito parou agora Eita, porra Tô só escutando a sirene, paia. Olha os bracinhos de Dino atrás de mim. Ai. Ai, não gostei. Tá bom, tô vivo. Ah, porra, esse R32 está sai de trás, não, velho. Que isso? Porque não. não. Hmm, perdeu na curva uhum. uh... não dá pra esticar muito aqui acho que até que é... não é bom não eu ia falar que é nossa não vai não vai ser fácil assim tem dois se multiplicou não não vai Sai daqui, Quieta! Vou deixar vocês para trás. agora aqui. Não estou vendo mais. É, tô vendo sim. Porra. Caralho, <risos> investimento em segurança tá bom aqui no, no, no Japão, aí né? Porra, sai de mim. e me passou. Uai. Manter a calma e seguir em frente. Por que, que o trânsito não fecha? Eu só queria mais trânsito aqui. Segura aí, PC, Segura aí. assim, passar eu passei, <risos> <risos> e... <risos> Eita, que nossa o teu carro ah não O mais difícil foi Não do melhor jeito, mas funciona Tá, esse daqui como é que eu perco agora? Esse aqui é o perco reta. É só o Red 22 aparecer de novo. Ah, eu te a Roda já é. Merda! Sai daqui, isso! Ah! Ei, isso seu é polícia! Ei, tô te perseguindo. <risos> ah mano, que merda, velho! No carro. É isso. Isso. Como é que você fez com isso? 10 anos já de prática. Fizeram meio não me ajudava, agora tem que me ajudar, né? <risos> so, sai! <risos> Eu tô te perseguindo hum. Eu tô concentrado, filho. Espero que não chegue. Tô com muita dor de cabeça aqui já desse daqui. Olha que safado usando um corpo provo contra mim. Do seu político, safado. Pegou humilhante? Não. Nunca serei pego.